Eu acordei, e eu acordei hoje, acordei, acordei mesmo, e fui ver como é que estava, e tem um baú, nesse mesmo lugar que estava a porta, trancado. Mais uma coisa, ah, um baú, eu não sei, estava com um cadeado gigantesco. E...